Ah, não tem a ver, é, tá? É. Rosiane, que tá tendo avião. Aí, cara. Eu pô, pergunta a mãe ainda, já like em As crianças vivem f... de forma livre na aldeia? Até. Ah, que tipo da cata é boé, aí a vi cata, A vi aqui, diga paquim, é pima coé. Tamanca. Menos. Parado. Maike, é uma pergunta: a diferença na participação de meninos e meninas no dia a dia das atividades da comunidade tem é tem o quê? Sabe a ou é na terra o ir é pio andei? A terra, hum, o ir enga, a papaterinha é pio Pará. As crianças frequentam escolas? Até. Quantas escolas há na comunidade atualmente? Ah, não mais, escola cá? Qual é? Escola Passavador, TT, Sanka. Eita. Além da língua indígena Gavião, quais outros ensinamento as crianças aprendem na escola ah américa depois a acabar paguem a senhora a acabar muito bem na teia a kaya o que já lá é que é que é tipo mais que aquele que é o inglês não a ensino voltado uhum. a outros na escola que tipo de aprendizagem adulto buscam ah américa até cá Enate, na escola cai na te paderei macumba é te paderei é. macumba é na te é até vade jamacete tá com certinho te quem te para ana me dá cá é na teme escola cai é na, te. te é na te é te paderei macumba escola cai na te é até já até Eca. A adulto cursando o ensino superior fora das aldeias? Tem é. uma salva com a faculdade que cai a pip bem para barreir p a aldeia pima na.